Alô, povo brasileiro aí do Brasil, é, continuando aquele vídeo que eu tinha posto no YouTube falando sobre esse ataque no Congresso e no Planalto. Sim, está sendo estudado, só preciso arrecadar o dinheiro para pagar esse pessoal que eu levar para o Brasil e patrocinar também o armamento. Bem, mas eu, aqui, onde estou estudando esse projeto, já me, é, usualmente já me passaram uma outra ideia. E aí, ah, quem deve pagar essa conta são os próprios políticos brasileiros que já roubaram o Brasil é, então me passaram também que uma ideia boa é que vocês que estão no Brasil podem sim ajudar com isso vamos pôr lá no Brasil um grupo de sequestros, perigoso, não esses é um grupos de sequestros vagabundo é, são pegos pela polícia já que a polícia também deve colaborar com isso sair fora do nosso caminho porque temos que sim sequestrar esses filhos, esses netos, desses vagabundos e eles vão ter que devolver para o Ministério Público todo o dinheiro que eles se, é, roubaram do Brasil. Nós não vamos receber esse dinheiro. Vamos sequestrar os filhos, os netos, os avós, as mães. Né? E eles vão ter que devolver ao Ministério Público é, o dinheiro que eles roubaram da nação. Eles vão ter que devolver à superintendência de Polícia Federal o dinheiro que eles roubaram da nação. Possivelmente eles vão pensar que é uma brincadeira. Eles vão receber a cabeça dos queridos deles. Para que acreditem que é verdade. E será o próximo. E o próximo, próximo, até que eles se correndo. Temos que devolver tudo para o Brasil que roubamos. Porque a ideia é essa. Eu vou formar um grupo de sequestro ali no Brasil. Para pegar os filhos do netos e deixar uma filho bem clara Eu vou o cofre público. Né? Vai até o da Polícia Federal, que devolva o dinheiro que vocês roubaram um para o Brasil, esse é um pagamento de resgate. Se quiserem de volta aos seus queridos, se não com isso, você não vai ter a cabeça dele, depois vamos sequestrar outro, e você vai ter que devolver ao Ministério Público. As a, polícia, a superintendência da Polícia Federal do Brasil, o dinheiro que vocês roubaram, esse é um pagamento de sequestro. Até dizimarmos desima toda a família. E não tem ninguém para construir esse dinheiro. E, claro, nós vamos querer o dinheiro que nós estamos precisando para financiar esse projeto, que eu já falei, para ter 50, 500 mil dólares para detourar esse Congresso Nacional. Eu preciso desse dinheiro, ser vocês vão pagar. Então, brasileiros que estão no Brasil também revoltados com o que está passando, comece a pensar nessa ideia, trabalhar. Vamos formar um grupo, né? formar um grupo que vai assim, ser um grupo de lixo. Ninguém vai fazer besteira, ninguém vai acontecer. As escolas, os filhos vão ter que ir, os netos vão ter que ir. É, nas casas, podemos entrar, sim, para sequestrar o filho, o neto, né? o pai, a mãe, o avô. Né? preparem se onde tiver esse dinheiro, comece a trazer de volta esse dinheiro. Né? Comece a devolver esse dinheiro para o Ministério Público. Porque eu acredito que a vida dos leitos queridos de vocês vale mais do que um neto, do que um filho, do que um pai, do que uma mãe. E vocês vão ver, não será sequestro vagabundo, sequestro é, medíocre que estão acostumados a ver aí no Brasil. Vai desaparecer mesmo. E vocês vão querer esse dinheiro de imediato e talvez não consiga. E vocês vão receber a cabeça, a querida de vocês. Preparem o dinheiro que vocês roubaram no Brasil. Preparem-se para ir no Ministério Público, na super da Polícia Federal, e devolver tudo o que vocês roubaram. Que vocês vão devolver. Vocês vão receber a cabeça, pouco a pouco, de cada um, né? esses netos, esses filhos, esses clientes queridos, pai, mãe, e vocês vão ver que o, o crime não compensou para vocês, dessa vez não compensou. Né? A ideia está é sendo cada vez mais ampliada, os trabalhos estão sendo cada vez bem estudados, e vamos formar esse grupo no Brasil, sim, grupo de homens que têm coragem de fazer. E senhores, como eu já disse antes no outro senhores coronéis da polícia militar, quando estivermos atuando no Brasil, seja esse grupo de sequestros desses de, de, de, de, de, de, de, de vagabundos. É, não se ponham no caminho, por favor. É, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, é, Forças Armadas Brasileiras, deixe o caminho livre para a gente. Se a gente vai fazer esses vagabundos devolvendo para o Brasil o que eles roubaram. Né? Eu sei que você, eu não devo pedir isso para vocês, mas eu tenho que pedir, porque eu vou fazer isso para o bem do Brasil do povo brasileiro. Né? Vamos dizimar, dizimar a família deles. Vamos tocar nos pontos mais fracos que eles têm é a família. Quando nós disser da família, eles vão olhar para tudo que tem e falar não valeu a pena roubar, não valeu a pena roubar, agora eu vou ter que devolver, porque eu não vou usufruir do que eu roubei, senão você vai também ser queimado. Acredite, preste atenção, não brinque, porque nós vamos atacar na família de vocês. E o dinheiro que vocês roubaram no Brasil, vocês vão devolver para o Brasil. E ter certeza, porque eles não vão viver nenhum da família para usufruir desse dinheiro roubado. Pertença o Brasil, certeza ao povo brasileiro. E, por públicos, eles vão ter que voltar. Esperem e verão.